quando Deus parece desatento. E eu espero e desejo ter orado para que essa palavra possa reanimar nossa fé e também trazer muita luz e esperança para cada um de nós. Um abraço para todos que estão entrando aí. tem Às vezes não dá para entender pelos nomes, tá? mas tem Lara eh, que está entrando aí. Um abraço para todos vocês. Hoje nós vamos ter quatro... Esle entrou também, nós vamos ter quatro participantes conosco Ana Rosa, a Diego Silva de Brasília, vai ter também Israel aqui de Recife E Márcio também conosco, amém Então fica até o final porque eles vão participar em vários momentos a, Participando então do nosso papo legal Se você quiser mais papos legais, mais roteiro para fazer na tua casa Fazer com tua família, em casa ou até, talvez com jovens ou com pessoas da tua igreja Tá? Está tudo lá no site chamado igrejaaberta.com.br. Lá você pode achar esses roteiros assim para vocês imprimirem e usarem esses materiais, tá bom? A Patrícia também está entrando. E vamos ver... Esperar só mais um pouco para nós continuar, começarmos o nosso momento do Papo Legal. Mas ah, o nosso tema vai ser sobre isso, um tema que é delicado na situação que a gente está passando, mas muito necessário a gente falar, porque isso gera, às vezes, conflito com a nossa fé, essa situação, essa pandemia que nós estamos vivenciando. E meu desejo, do fundo do meu coração, que essa palavra traga alento para você e, e também traga até mesmo a força para você poder alimentar e suprir outras pessoas com essa palavra de esperança e, ao mesmo tempo, a palavra que nos coloca numa situação delicada, mas necessária em relação à nossa fé, que precisamos considerar, que é quando Deus não age conforme nós esperamos, conforme nossa expectativa, né? quando às vezes Deus não faz muito sentido, principalmente nesse contexto que nós estamos vivenciando, e o que a gente pode vivenciar disso, aprender disso, tá bom? Ah, ok. Quero já, desde já agradecer a presença de todos vocês que vieram participar dessa live aqui do Papo Legal. É um prazer poder estar junto com vocês. Pode colocar corações de vocês aí também. Se tiver perguntas também pode colocar perguntas e vamos já já começar então com o nosso tema, estamos nesse primeiro momento que é dar as boas-vindas, então o um momento de boas-vindas, pode mandar coração, mandar chauzinho aí um para o outro, pode se você conhece outra pessoa que está no grupo aí, fala com ela aí, manda tchau, manda lembrança, é o um momento de boas-vindas, então faz isso agora nesse momento aqui da live do papo legal, um momento de dar as boas-vindas às pessoas, é o um momento também de você pegar esse link e mandar para outras pessoas que vocês acham interessante, que acham que deveriam estar participando junto com você, desse papo legal, eu quero desde já também agradecer de, de permitir que eu entre na tua casa para ser igreja junto com você na sua casa, afinal hoje nós estamos vivenciando igrejas em nossas casas, Aqui a gente não está podendo ir até os, ah, lugar, os, os lugares, os templos, as igrejas onde nós reunimos e estamos então agora fazendo, levando as igrejas para a nossa casa. Então desde já eu agradeço muito, muito, muito, muito, muito, muito de vocês permitirem que eu entre na casa de vocês. Ah, somos um, Patrícia está dizendo aí, Patrícia dia que também está dizendo boa tarde, Yara também está dando boa tarde, boa tarde a todos, a, voce, todos, a todos vocês. Se Eu queria também que vocês botassem um, um, um like, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se está saindo direitinho a voz, se não está cortando, só para eu entender como é que está a conexão, tá? para a gente já começar. Então, ok, Zé Cardoso está dizendo que a conexão está boa e vocês estão, então, me ouvindo. Muito obrigado pelas respostas de vocês e vamos, então, começar com essa série hoje, que é falando sobre a quando Deus parece desatento. Esse ele está dizendo também que o está perfeito. Quando Deus parece desatento? Nós estamos vivenciando um período que ah, algumas pessoas têm ah, questionado também essa situação que nós estamos passando. Só para vocês entenderem, essa série vai ser de três mensagens. Tá? Então, a primeira mensagem é quando Deus parece desatento, outra é quando Deus ah, demora para responder e, então, a outra deixo para vocês ficarem curiosos e saberem também. Também não me lembro agora, fugiu da minha cabeça. Mas então, a história de hoje a gente vai usar o personagem João Batista para nos ajudar a entender quando Deus parece desapercebido. Sem dúvida a gente está passando por uma pandemia e se você está nessa terra você também está vivenciando isso, então é um isolamento em nossas casas, é uma sensação às vezes de Prisão para algumas pessoas. É um, uma sensação de desconforto para muitos também. E muitos têm se perguntado por que isso, por que está acontecendo isso, não queria estar que me sucedesse. Algumas pessoas que tinham um casamento planejado tiveram que adiar ou não puderam se casar agora. Há pessoas que estavam fazendo cursos tiveram que interromper. Outras pessoas que você conhece certamente já há, nesses dias têm. É, Chegaram até vocês notícias de pessoas muito queridas que estão numa situação de às vezes entubado, às vezes foram para hospitais ou estão numa situação bem delicada e que gera apreensão para as pessoas, gera para todos nós. E em algumas situações você olha para as pessoas e fala assim, mas essa pessoa não merecia estar tá passando por isso, essa pessoa não, não merecia essa situação. Veja a disposição dela, é uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que busca o Senhor e que estado ela chegou. Então... Algumas situações, não sei se você tem passado por isso, mas talvez você comece até mesmo a ter mesmo duvidar de Deus, ou duvidar porque Deus está fazendo isso, porque Deus parece desapercebido, porque muitas pessoas têm orado, o mundo todo tem se fragilizado, as pessoas têm ido para as janelas para clamar a Deus, as pessoas têm orado, as crianças têm orado, muitos de nós temos participado de relógios de orações, intercessões e parece que Deus não está nos ouvindo. Deus parece que não está desatento para nós. E aí a história de João Batista, ela é muito, faz muito sentido nesse contexto porque João Batista ele foi alguém desde muito muitos tempos atrás na época de Isaías, ele foi alguém que era a foi profetizado sobre a vida dele que ele viria para preparar o caminho do Messias, ou seja, viria para aplanar o caminho do Messias, viria para introduzir o Messias. E isso aconteceu, ele veio, foi para o deserto comendo aquelas comidas lá bem estranhas e vestindo também de maneira bem estranha, até que o Messias apareceu e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, em outra coisa mais interessante de João Batista, que ele era primo de Jesus. E claro, por algum motivo... João Batista se envolveu, não sei se foi alguma postagem que ele fez sobre a política daquela época, e aí ele foi parar preso uh, na cadeia. E chegou a situação que João Batista mandou os discípulos dele até Jesus para perguntar se Jesus era, realmente era o Messias. Talvez na cabeça de João, eu fico imaginando comigo, pode ser ter uma extrapolação que eu esteja fazendo, mas, eu fico imaginando João Batista lá na cadeia, mais ou menos assim. Eu sou primo de Jesus. Eu sou muito próximo. Jesus, eu tenho ouvido o que Jesus tinha feito. Ele tem curado muitas pessoas. Está, vocês podem depois conferir Mar Marcos, capítulo 6. E Mateus também, capítulo 11. E João Batista, vendo sabendo que Jesus está fazendo muitos milagres, ele talvez tenha pensado consigo mesmo. Puxa, eu sou primo de Jesus. Eu sou aquele que precedeu ele, que batizou Jesus, que teve uma participação importante no ministério dele, sou alguém que ah, tenho ah, fui profetizado desde Isaías, sou alguém assim, dedicado a Deus, me privei de muitas coisas, e justamente agora na prisão, será que ele realmente é o Messias? Porque se fosse, talvez ele deveria ter vindo aqui e ter me libertado. E tem uma passagem que fala assim, que quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, ele foi para outra cidade que era bem mais distante da cidade de João. E nessa situação, talvez surge essa dúvida na no nossa no nosso mente também, quando a gente vê pessoas bem próximas que são bem dedicadas a Deus, e estão passando por situações tão complicadas nessa, nessa, nessa pandemia, e a gente começa a perguntar, será que Deus está desatento com isso? Porque eu tenho orado e a situação não tem mudado. Uh, e o que eu tenho para dizer para você, meu querido, minha querida que está me ouvindo, é... Eu não tenho a resposta para você. Mas eu posso te assegurar que, não baseado, não interpretando Deus a, a, a, baseado na situação de pandemia que estamos vivendo, mas percebendo Deus, percebendo a, a situação na perspectiva de Deus, de que Deus, Ele tem... Muito mais que um plano, ele tem um propósito. Talvez a gente não entenda esse plano que está acontecendo agora, essas medidas que estão acontecendo, essa situação que está acontecendo, mas Deus tem um propósito em tudo que ele faz. E quando Deus tem um propósito, Deus é um Deus de amor. Deus, ele é Deus. E ele é bom. E aí o que, o, o que eu posso dizer para você é que, embora eu não tenha respostas por que isso está acontecendo agora, mas eu posso dizer que, baseado em quem Deus é, Deus é bom e Ele tem um propósito para estar tá fazendo isso, embora eu e você não compreenda, mas Deus tem um propósito, e baseado em todas as coisas que os nossos antepassados já falaram e já disseram e, e, e reproduziram para chegar até nós, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Embora a gente não entenda... A situação atual, embora a gente não entenda o plano atual, o que eu quero dizer para você é que não interprete Deus a partir da situação atual que nós estamos vivendo, mas, preste bem atenção, interpreta a situação atual baseado em quem Deus é. Perceba a diferença, vou repetir outra vez. Não interpreta Deus de acordo com a situação que a gente está vivendo, mas interpreta a situação que a gente está vivendo em quem Deus é. E Deus é amor. Em todos nós, todos nós, se nós olharmos para dentro de nós, a gente vai ver várias situações em que Deus demonstrou seu amor para conosco. E se a gente olhar pra toda a história da humanidade, Deus é amor. E aí o que eu peço a você é que não interprete Deus apenas nesse momento, nessa nessa temporada que a gente tá passando, que sem dúvida tem sido muito difícil para todos nós e para muitos de nós. Mas vamos sustentar a nossa fé em quem Deus é. Considerar que Ele é é, se a porta abrir, se a porta não abrir, Ele é Deus, é um Deus de amor, é um Deus que está cuidando dos seus um a um. João Batista teve essa dúvida, talvez no seu coração, em outras pessoas, vem dúvida. O Senhor, quando estava lá na cruz, o Senhor falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita minha vontade, mas a tua. Certamente Deus tem um propósito muito, muito maior, embora às vezes o plano, a gente não consiga entender, às vezes o plano que a gente faz não sucede, mas Deus é Deus. E aí tem em Isaías 55, 8, 9, fala assim, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declaro o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, querido, querida, embora a gente não compreenda, embora a gente também não tenha a resposta, também a gente não precisa ter a resposta para acreditar em Deus e crer em Deus e receber Deus, vamos glorificá-lo. Mesmo que em algumas situações eu sei que vai ser doloroso, que vai cair lágrimas nos nossos olhos. Eu tenho visto muitos irmãos com lágrimas nos olhos, chorando, lamentando por seus familiares, mas ainda assim glorificando a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A sua bondade e sua misericórdia nos seguirão. Embora seja... a gente não consiga compreender, mas interpreta a situação de acordo com quem Deus é. Deus te ama e Deus é amor, tá bom? Não acabou o papo legal, agora a gente vai para a segunda etapa, que é convidar os nossos convidados, como eu falei para vocês, a gente tem hoje para conversar conosco, Ana Rosa, de BH, tem Diego Silva, de Brasília, DF, eu acho que é isso, temos também Israel aqui de Recife e Márcio também de Recife. Então, quem vai ser o primeiro a entrar vai ser assim. Um dos quatro, vocês que estão agora me ouvindo, vocês pedem permissão para participar da live. E quem fizer primeiro, eu vou então convidar você para a gente fazer as perguntas. E claro, você também que está nos assistindo, você também pode responder as perguntas que a gente vai fazer para eles. Tá bom? Amém? Aleluia! Enquanto isso, eu vou colocar o título aqui para quem chegar entendendo entender sobre o que é que nós estamos falando. Quando Deus parece desatento. Ok. Hum, Ana Rosa já está pedindo aqui. Vamos então chamar Ana Rosa para entrar com isso. Rosa, vamos lá. Não sei o que aconteceu, Ana Rosa. Eu convidei. Está conectando. Vamos ver. Esperar. Acho que você está é. me ouvindo? Ana Rosa está conseguindo. Eu consegui ouvir um som seu chegando aí. Será que você está conseguindo me ouvir? Ou vocês que estão aí, vocês estão conseguindo ouvir Ana Rosa? Estou te ouvindo, mas eu não consigo mexer a minha imagem. Não consegue gente. me ver, né? não consegue se conectar. Então, vou cancelar. Vamos tentar de novo falar com Ana Rosa. Lembrando que ainda, além de Ana Rosa, nós temos também Diego... Silva, Israel e Márcio. Vamos ver aqui, deixa eu procurar Ana Rosa. então. Só um chantinho, Ana Rosa, deixa. Manda um. um likezinho, alguma coisa para eu te achar, Ana Rosa. Vamos achar, Ana Rosa, Ana Rosa, sim. Se... vamos lá, convidar. Cadê? Como é que eu convido? Vamos lá, vai dar certo. Ops. Eu acho que eu inverti a câmera. Os bastidores, vocês viram? Ana Rosa. Ups. Vamos lá, Ana Rosa. Estamos tendo um probleminho técnico com você. Enquanto isso, os demais, ou Israel, ou Diego Silva, ou Márcio, já podem convidar para a gente conversar. Deixa eu ver. Ah, ela tentou aqui de novo. Agora eu vi. Vamos lá, Ana Rosa, vamos sentar. Pois é, gente, os bastidores. Cara é curioso para saber. Tá. Vamos ver se a gente consegue entrar com a Ana Rosa. Lembrando para vocês que esse material do Papo Legal, se vocês quiserem aplicar com os familiares de vocês, vocês poderão entrar lá no site da igrejaaberta.com.br entrar lá, procurar a série que vocês queiram e baixar. Ah, como entrou aí? Ana Rosa. Acho que a gente não está conseguindo entrar com a Ana Rosa. Não desistam, minha gente, porque eu não desisti. Vamos lá. Estamos apenas começando o nosso Papo Legal. E aí, vamos tentar então com o outro. Ana Rosa, vamos sentar outra vez. Você me convida. Ou eu convido você. Vamos achar Ana Rosa outra vez e convidá-la a participar. Se não der certo. Ups, de novo, gente. Aparecendo os bastidores. Toda vez que eu aperto duas vezes aqui, ele vai para os bastidores. Vamos lá, voltando. Vocês viram a bagunça, né? Todos curiosos. Vamos lá. É. Ok. Uhum. Vamos para outro celular. Ana Rosa aqui. Ah, tá. Ana Rosa está aqui. Então deixa eu chamar. É com esse, Marina. E aí? Agora foi. Eu acho. Agora foi. Depois de mostrar os bastidores aqui, todo mundo viu os bastidores. Foi. É. Como é que você está? Eu tô bem. Tive que pegar o celular da minha irmã, porque o meu não sei porque eu nunca consigo entrar nas lives. Ana <risos> Rosa, fala um pouquinho, antes a gente fazer as... ir para as perguntas, fala um pouco, só para quem está nos assistindo, saber sobre o Instagram Geração Santa. Então, pergunto, a gente isso. tá lá no Instagram da Compreende Geração Santa, que é um evento que acontece duas vezes ao ano na Estância do da Vida, em Sumaré. E, e lá também a gente... Fica três dias e meio, a gente recebe a Palavra do Senhor, é um evento voltado para adolescentes de 11 a 17 anos. E a gente também tem um trabalho nas redes sociais para manter a, o espírito do evento, manter, manter a, mesma, né, a mesma ideia do evento durante Re o semestre. É inteiro. Recentemente vocês estão fazendo uma série, não é isso? Lá no Instagram? Isso, a gente está fazendo uma série. O tema da conferência foi Transformados para Transformar e o tema da nossa série é Eu Quero Ser Transformado. Mas e o pecado? E o Rogério faz parte lá da nossa série. Isso aí, gente. Vale a pena ver lá, seguir. Se você não segue ainda, segue lá o Conferência Geração Santa, não é isso? Isso mesmo. Pois então, você a gente falou então sobre quando Deus parece desatento. E é uma situação que a gente teve viciado nesses dias né, do Covid-19. Então, são pessoas próximas a nós. A, gente, a, a quase todo dia recebe notícias de pessoas bem próximas a nós, situações bem fragilizadas. E todos nós temos orado, o mundo todo tem orado, e em algumas situações as pessoas parecem se perguntar, meu Deus, será que Deus está desatento nisso aí? E, embora a gente não tenha resposta, nós caminhamos e interpretando a situação baseada em quem Deus é, Deus é amor, Deus é fiel. E a gente tem a situação de João Batista, né? a experiência de João Batista. Então nós vamos começar o então, nosso papo legal, usar o nosso roteiro de papo legal, falando um pouco sobre a história de João Batista. E como no nosso Papo Legal, vou ter o Papo Legal, para quem está assistindo pela primeira vez, a gente começa com um primeiro momento, que é um momento descontraído. Embora o tema que a gente falou hoje é um tema bem delicado, mas a fim de haver uma abertura, a gente começa com perguntas descontraídas. Ah, então, eu vou fazer a ideia, eu é vou fazer duas perguntas para a Ana Rosa e depois eu vou fazer outras perguntas para o próximo convidado de hoje, nosso Papo Legal. Então, a Ana Rosa é... Você sabe o que é que João Batista comia? Nossa, gente. a hora do teste Pode ajudar. Gente, é. pode ajudar aí, tá? Eu Será que era... Que era... Tenho... Ok, vamos fazer a opção Sim. A. Ele comia tá. macaxeira com inhame e ovos cozidos. É. opção B era mel com... Nutella, Nutella, Três mel com gafanhotos, é. Quatro comidas do McDonald's. <risos> e aí? Ah, essa foi difícil, hein? Foi, né? <risos> hum, acho que eu fico com a opção Três, né? Que é o isso. mel e garfaiotos. Isso Tá, qual foi a comida mais desagradável que você já comeu? Nossa, eu já comi? Eu acho é que, que estamos, a comida mais desagradável... Quem está nos assistindo tá... também coloca o que vocês já comeram, tá, gente? Era uma comida estragada, vale? Comida Uau. estragada? Vale, tá bom. Era um bolo. Sim. Eu ganhei de uma amiga, era meu aniversário, sim. era um bolo, sim. E aí é o bolo ficou super bonito. Era meu aniversário. E aí Uau. eu fui pra dar aquela primeira colherada que tava estragado. Foi acho que a é pior coisa e que tu depois já eu já disse que tava estragado, já sabia que tava estragado. Não, porque a cara tava boa, não tava Sim. com cheiro ruim nada. E Sim. aí, acho que, tipo, no transporte, o bolo estragou. Uhum. E aí, na hora que eu comia, eu senti aquele gosto péssimo. Foi muito ruim. Meu Deus! É. Que situação, hein? Sim, Acontece, né? É Acontece. Não, uma vez eu lembro assim no trabalho que uma, uma colega levou um bolo. E aí é, na hora de, de... Ela levou um pedaço, eu peguei o um pedaço e faltou um colega de. de... Aí eu parti o bolo para compartilhar com ele. Quando eu compartilhei, quando eu dobrei o bolo, a liga veio junto do bolo. Nossa, estragada, pelo menos não comeu. É, Eu tá já ruim. comi, que não deu pra ver. E acho que é o mais triste, porque quando você come uma comida que você olha e tá, você acha que vai ser ruim, você tá preparado, mas quando uhum. tá parecendo boa, é muito ruim. Demais. Ok, vamos lá. Você tem alguma história de que você tentou falar para alguém e a pessoa não estava te ouvindo. Nossa! Acho que em tempos de celular, é... todo dia alguma coisa acontece que alguém não tá te ouvindo, tá no celular. Lembra de uma situação? Nossa, deixa eu pensar. Ah, não sei. Acho que, sei lá, eu tô falando com a minha mãe e ela Sim. tá no celular. Eu fico muito irritada porque não tá me ouvindo. Uhum. Pensa que... Tá. Pra você... Ah, o que significa esse versículo? Muitos são os planos, essa última pergunta Muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Para mim significa que o homem faz muitos planos né? Eu mesmo uhum. faço muitos planos Acho que a gente já acorda fazendo planos A gente vai dormir fazendo planos A gente está o tempo inteiro fazendo planos mas que a gente não tem controle sobre nada, né? Então, uhum. o, no final, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. É, uhum. é o que Ele faz, né? Acho que a situação que a gente está vivendo é o maior exemplo disso. Uhum. Ana Rosa, muito, muito, muito obrigado por ter participado. Eu te agradeço, foi muito legal. Muito, muito. E vamos ser outras lives juntos. Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigado demais. Vamos ver, então, agora quem vai entrar conosco. E aí, a ideia é o seguinte, você, quem vai ser o próximo, manda para mim o convite aí para ir para as próximas perguntas que eu vou fazer para você. Ah, nós vamos entrar com Israel, que vai entrar para a gente conversar. Tem também Márcio e tem Márcio Holanda, que já mandou aqui o um convite para participar. Vamos lá, Márcio. Entrando com o Márcio. Vamos ver. conectando com o Márcio para nós fazermos as perguntas do papo legal. E não sai, porque a gente vai falar com Israel. E vamos ter também Diego Silva de Brasília. Aí, Márcio! Oi, Rogério! Oi, todo mundo! Olá! E como está você nessa semana? bom demais, hoje é sábado, sábado é bom demais. <risos> Graças a Deus. Então vamos lá para uma pergunta do nosso Roteiro Papo Legal. Por que você acha que Deus nem sempre intervém quando pensamos que Ele deveria? Ah, eu acho que é porque assim, ele, ele vê mais longe, né? Ele vê o que vai acontecer, hum. a gente não vê o que vai, o que vai acontecer. Aí, sei lá, às vezes. Sabe quando, sabe quando você tá, tá jogando xadrez? Você faz uma jogada que perde uma peça, aí acaba. Mas é porque tem um propósito lá na frente? Eu, eu acho que isso, é mais ou para menos. Isso pra quem por sabe aí. jogar, né? Isso pra quem sabe jogar, porque quem não sabe só tá vendo aquela. <risos> a, a Olha, próxima, o eu próximo consigo, passo, né? Eu consigo, eu consigo fazer duas jogadas na frente, mas só. Mas tem gente que consegue fazer 10, 15. Uhum. Eu mesmo fico olhando assim e percebo, uau, oh, é, onde é que ele quer chegar com isso, no, no jogo, né? Mas, mas eu acho que é por aí, por aí. Ele sabe, ele sabe, ele tem aquela estratégia, né? Ele sabe o passo a passo. Aí no meio do caminho a gente, a gente meio que não entende, mas de algum jeito ele tem uma, uma estratégia. Ou seja, é mais ou menos o que a gente falou hoje, a questão do propósito. Deus tem um propósito que é muito maior do que um plano, né? Muito maior do que. Esses passos que estão dando ali, ele tem um propósito um pro... maior. Né? Um pro... Um pro... Exatamente, exatamente. Ok, muito bom, Márcio. Vamos então para a nossa próxima pergunta. E já já a gente vai passar para Israel. Você acha que os desejos de João Batista foram finalmente cumpridos por Jesus? Boa hum, Boa pergunta. Eu acho que, de certa forma, sim. Porque hum. ele, o João Batista, ele estava... Ele parecia estar tá preocupado, era sim. com a questão do Messias. Não sim. era nem... Tudo bem que ele estava sofrendo na situação, né? Mas hum. ele, ele também era alguém que, que, que não ligava tanto para si, ligava, mais, ligava assim para os propósitos de Deus. O negócio hum. é que ele se, ele se viu como um ministro de Deus, numa situação com Ele pensou, Eita, o, o plano de Deus está tá indo água abaixo. Uhum. Mas aí, quando, quando o, senhor, o Senhor manda a palavra para ele, né, é, o, o, os coxos estão andando, os doentes estão sendo curados, é, é, o, o, os pobres estão recebendo o Evangelho. Aí, eu, acredito, eu acredito que, que isso, isso deva, deva ter sido um, um conforto para ele. Não sei. A, Amém. Um, não sei, a Bíblia, a Bíblia, não lembro de da reação dele quando rea, quando quando recebeu a mensagem. Eu acho que, que a gente não tem essa não informação. Não fala, a Bíblia não fala. É, não fala. não fala. Mas mas eu acredito que que no fundo ele ele ficou, ele ficou, ele recebeu bem. Porque afinal né, uma pessoa, uma pessoa que vive no deserto com medo de outro e mel não vai não vai se importar muito com tá na prisão, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos os seus desejos, todos os seus planos, eles são realizados? No... <risos> não. É. não. Não. Não, muitos, muitos não foram. Muitos não foram. Uhum. É, é, muitos planos já... É, é, não deram e Como não fica deram Deus certo? nessa história e Deus nas suas orações que você ora pedindo a Deus para realizar e os sonhos não são realizados? Como é que fica você e Deus nessa relação? <risos> Ah, Rogério, você você sincero. Enquanto eu estou passando, Sim. eu oro muito ao Senhor para para que dê certo. Que não é que Sim. aquele aquele vai ser que vocês leram agora há pouco, né? Que o homem faz Sim. seus planos, mas é a, a resposta certa vem de Deus. Enquanto estou passando, estou orando para dar certo. Tipo, ah, vou vou vou fazer um curso aqui, fazer uma é, é, é, enquanto enquanto está acontecendo vou orando para que o senhor vá para que o senhor vá, vá me sustentando agora Sim. chegou chegou ao ponto que não que não deu certo tem aceitar né aceitar uhum. eu luto luto até o fim para para dar certo uhum. mas eu lembro eu lembro eu lembro de uma outra história sempre quando o filho de Davi adoeceu que ele teve o, o filho que ele teve ele Orou até enquanto o menino estava vivo. o saco, se humilhou. Se humilhou, é, se, se esforçou, o que podia fazer. Estava lá, dando o dando máximo. Mas o Senhor quis outro caminho. Ficou bem claro que o Senhor quis outro caminho. O, o, o filho morreu. Aceitar né, a vontade do Senhor, confiando. Isso. E nessa história de Davi é interessante, que fala assim, quando os servos... Eles, a, a... Constataram que a criança havia morrido, eles ficaram com muito, com muito receio de dizer Davi, porque falaram assim, poxa, quando a criança estava viva, estava doente, Davi fez tudo isso, ele, ele ah, não comeu, ele vestiu saco, roupas de saco, ele se humilhou, ele assim. Dá a entender que ele entrou numa depressão tão profunda, então se a gente disser agora que a criança morreu, a situação vai piorar, piorar. mais. E aí, quando chegaram para ele, falar para ele, ele tomou banho, sim figurativamente, né? Tomou banho, vestiu nova roupa, melhores roupas, se alimentou, e aí, perguntaram ele, como assim? Ele falou, o tempo de chorar e o tempo de pedir a Deus era enquanto ele estava doente. Agora é falar o que você o está que, o que falando agora. É aceitar o que Deus fez é. e prosseguir. Foi né? com... Porque, claro, a gente, não tá, a gente não prega um fatalismo, né? É, vai, vai, uhum. vai ser o que Deus quiser e eu não preciso fazer nada. Não, o uhum. senhor, senhor é, ele espera também nossa cooperação. A gente faz os planos, na, sabe os planos, aqueles planos que dão certo? A gente faz uhum. o plano e o senhor vai ajudando a dar certo. Ah, mas é preciso também que a gente esteja bem, bem ativo. Agora vai ter plano que, que não é bem o que está nos planos de Deus. Aí ele vai, é melhor para a gente que ele, que ele não deixe acontecer, né? E é, confiar nele, né? É confiar nele, exato. Confiar nele. Ver o plano a partir da perspectiva de Deus. Márcio, Amém. muito, muito obrigado a sua participação aqui no Papo Legal. E agora a gente vai chamar Luz, os convidados. Isso. Muito bom. Quem vai ser o próximo agora a se autoconvidar para participar? Vamos lá ver para as nossas perguntas do nosso roteiro. Enquanto Deus, Patrícia está colocando aqui, enquanto Deus não responde, continuamos firme na oração. Isso, Patrícia, mas depois que a resposta chega, não é aquilo que esperávamos, choramos, choramos e continuamos. É isso aí. Israel está convidando, vamos entrar agora com Israel. Eu acho que Diego Silva também já tentou o convite, aí, mas não entrou ainda. Diego, então, vai ser o último a ficar conosco num papo legal. Boa tarde, Raquel, está conosco. Amém, é Israelzinho, que prazer. Você é aqui, prazer você é todo meu, cara, é o primeiro papo legal aqui no Instagram. Que Coisa oportunidade. boa. Israel, a Amém. gente já passou, então, para o primeiro momento que foi conversando, tá aqui, aqui no, no esperamos de papo legal. Lembra que estamos então, assistindo, vocês podem conseguir esses roteiros no site chamado igrejaaberta.com.br, tudo grátis. É, então, conversando, nós passamos para uma etapa retrativa e agora a gente vai um momento mais... Perguntas mais próximas, mais pessoais, que é compartilhando. E aí, compartilhe uma história sobre quando Deus ficou em silêncio para com você. Eita, essa pergunta ah, foi é. feita para mim, né? Tu guardou para mim aí. essa pergunta, né, Rodrigo? Uhum. <risos> é, tem uma frase que eu vi no livro, é, no filme é, Deus não está morto dois, já viu? Sim. Que tem é uma frase muito já. boa que o senhor falou para protagonista, o pai dela, falou o seguinte, é, em momentos... Da prova em que o professor fica em silêncio E essa frase eu, eu trouxe o coração Verdade. Muito boa, né? É o momento da prova porque o professor é, A profissão dele é ensinar o aluno Mostrar o que ele tem que seguir, o que ele tem que aprender Mas na hora da prova ele fica em silêncio E essa frase, eu não vou mentir, eu me emocionei bastante E eu tenho guardado muito nesses últimos dias Porque a gente muitas vezes... É, tenta ter um próprio controle e, e a gente acaba se orgulhando disso e às vezes é, a gente acha que tudo é por mal, mas a gente tem que saber que por trás disso tem um plano, que tem um professor Amém. nos escolhidos e que nesse momento de prova é hora da gente dar o nosso valor, o que a gente aprendeu. Uhum. E eu vou dar aproveitar e dar um testemunho Sim. que eu tive esse, esse pensamento entre 2017 e 2018, que eu Sim. me sentia meio insuficiente e tal, e eu tinha pedido ao Senhor para ter mais controle na minha vida. Eu ter Sim. mais controle. Aí eu tentava, conseguia, mas eu, eu subi um pouquinho, mas caia muito. É tipo Sim. escalar a montanha com, com as próprias mãos. A chance de cair é alta. Aí eu eu tinha perdido quase toda a esperança, mas em 2019 eu fiz a seguinte oração. Senhor, eu sei que eu tenho pedido para sempre ter controle na minha vida, mas eu percebi que eu não consigo. Por isso eu quero Sim. dar o controle em suas mãos. Amei. E Rogério, muita coisa mudou na minha vida, muito. Tá mudando Amei. principalmente agora, né? Amei. Que a gente tenta muitas vezes colocar o nosso pensamento com base na nossa tese, na nossa nosso diálogo, nosso argumento, Sim. e a gente acaba olhando muito para baixo, pro nosso próprio Sim. pé. A gente muitas Amei. vezes acaba não olhando para cima. E a gente Sim. tem que levar consciência do que diz Colossenses, que a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. Amém. Porque a nossa esperança está juntamente com Cristo, está oculta, a nossa Amém. vida. Então, o que é mais seguro do que uma vida oculta com uma coisa mais poderosa do universo? Amém. Imagina, Rogério. A coisa mais poderosa do universo está te guardando no lugar mais precioso. Então, Amém. eu quero entrar no tesouro. Então, é, mesmo de quarentena, eu espero não estar roubando muito tempo aí. Mas, não, exame de não, eu quarentena, eu decidi... Falou. Amém. Exame de quarentena, eu decidi deixar mais o senhor no volante. E eu Amém. tô no assento de trás. E Amém. quando tem uma situação assim, eu peço. Senhor, é... eu peço que, através desse, dessa situação, o senhor possa falar comigo. E que eu Sim. só saia desse, desse, dessa provação quando você mostrar o que você quer mostrar. Então, Amém. E pode né, ter esse anel de que essa situação atual de quarentena, de corona. O senhor quer dar uma mensagem pra gente? E a única Amém. forma da gente ouvir é escutando, né? Então, o, esse processo. Amigo. <risos> Amém. É demais. Sensacional, ganhei demais quando você hum. falou sobre a questão do, do professor. E olha que eu sou professor, né? Mas isso você falou, que o professor, na hora da prova, é a hora que o professor fica. Em silêncio. Eu acho que isso é, também nos ocorre, você sabe muito, muito bem né? e tocados com, com essas situações. A última pergunta hum. para você, porque depois de você Sim. a gente vai começar então com o Diego Silva, lá de DF. É, colocou aqui, amém. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Glória isso a Deus. Mesmo. Isso, A última pergunta para você é: alguma, situa alguma situação difíceis em sua vida mudou sua visão? De Deus? Ah, com certeza Principalmente em situação difícil Principalmente Sim. Teve um momento em que assim Durante toda a minha infância Eu via o senhor como se fosse Apenas um ser Magistral, um ser superior Como se fosse uma pessoa Acima do meu patamar Como se fosse difícil de alcançar, entende? E teve um dia em 2018 Foi um ano muito bom para mim sistema espiritual, em que eu tava cansado, cansado de tudo, assim, até cansado de descansar, um cansaço, assim. Sim, sim, sim. E tinha nada para, Eu tava com preguiça de, de estudar, de fazer tudo, e eu decidi pegar uma bíblia. Aquela bíblia é pequena, azul, que a gente recebe na escola, em qualquer lugar. Pronto. Sim, e, e eu decidi sim, sim. ver... Isso. Decidi ver a parte do início, em que fala sobre o sentimento, a situação, e o versículo abaixo. E... Foi a partir daí que eu comecei a realmente saber o que é a palavra do Senhor. Que eu estava me sentindo muito sobrecarregado com a pressão, porque a fase da adolescência não é fácil para ninguém, né? Porque é um período de transformação, de, de hábito que a gente tenta mudar. Muitos desafios. E eu me senti... É, muito desafio novo, e a gente fica nervoso e sentir sobrecarregado. E eu fui é, fui ver uma parte que estava sobrecarregado, nervoso, e eu vi um versículo de Mateus, que me tocou muito, que é... É, entregue é, seus pensamentos, entregue ao Senhor, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. É quando eu li, me emocionei muito e eu, eu orei, Senhor, eu quero receber o seu fardo e o seu jugo. Amém. Porque o que o Senhor nos dá, claro, pode ser desafiador, mas nunca é além do que a gente pode fazer. Amém. Então a gente tem que saber que em situações como essa, em que parece ter silêncio, o Senhor quer falar conosco, ele quer que a gente tome atitude. E uma coisa que afetou muito nesse período de quarentena foi a pregação do evangelho. Porque o que o pregador tem que fazer é sair para as ruas pregar a palavra do Senhor Sim. e tal. E eu e Vitória, a gente pegou uma ideia de Carol, de Recife, que ela fez a pregação aqui no condomínio. Porque Amém. a gente não pode sair de casa, mas não quer dizer que a gente não possa pregar a palavra do Senhor, né? Uhum. Então, é Vitória, a gente pegou Javes, jornal Avorei da Vida, é, embalou e colocou o contato da Igreja Recife e colocou sim. nas portas dos vizinhos do nosso bloco. E foi muito bom, Rogério. Amém. É, foi muito bom, né? Só lembrando que veio uma coisa muito legal que vocês têm feito também, inclusive você fez comigo: foi mandou uma mensagem para mim perguntando se, se eu queria oração. Eu falei que sim. E você mandou, então. Então, você queria um, uma oração por áudio ou por escrito? Eu falei por áudio. E aí você gravou Sim. uma oração por mim e mandou para mim. Hoje de manhã ouvi, foi muito boa essa oração. Assim, eu gostei demais, amei. E Amém. parabéns e continue fazendo isso aí. Levando isso aí. Tá bom? É um prazer. Também muito obrigado por ter participado. Aqui do Obrigado, papo Lembrando a todos que estão conosco, próxima semana a gente vai ter mais papo legal continuando essa série. E ainda não acabou, porque a gente vai falar agora com. Da... Diego. Valeu, Israel. Tchau. Vamos falar agora com. Tchau. Vamos falar com é, Diego de Brasília. Diego, onde eu acho você, Diego? Vamos lá, se você puder convidar para participar, fica mais fácil de poder lhe convidar. A gente está no papo legal e agora vamos conversar com Diego. De... Deixa eu ver se eu acho que ele para tá lo Vamos lá, Diego, achei. Vamos convidá-lo. Ali, Diego. Será que ele convidou? Vamos ver, vamos ver. Diego. Diego. Fica comigo, não sai, porque a gente vai falar agora com o Diego. Vou conversar com ele agora aqui. Aham, vocês querem ver oh, os bastidores? mas eu já cobri os bastidores vocês vão ver, hein? Não vai ter querido, vocês viram. Diego, se você estiver aí, convida, solicitei. Ah, tá. Ok. Entrou? Será que eu mandei certo? Hum... Isso! Oi, Diego! Fala, Rogério! Que coisa boa falar com você, Diego, para quem não sabe, gente. Ele participa da Conferência Geração Santa, aquela conferência que a Ana Rosa falou no começo, lá em São Paulo. Inclusive, ele é muito divertido na conferência. Vocês precisam estar lá na Conferência da Geração Santa, principalmente para os menores lá. É muito, muito divertido. Não, Diegão? Como a gente costuma chamar. Diego, continuando então o nosso... Oi. Obrigado pelo convite. Um prazer ter você aqui conosco. Dando continuidade ao nosso roteiro do Papo Legal, as últimas duas perguntas para você é a seguinte. Se você estivesse certo de que Deus está usando as coisas difíceis para o seu bem, como isto mudaria a sua perspectiva? Por exemplo, nessa situação atual que nós estamos vivendo, Covid-19, que para algumas pessoas tinha sido difíceis ah, não sei como tem sido a sua semana, mas particularmente minha semana já estou começando a receber assim várias pessoas muito próximas a mim ah, já sendo afetadas e casos assim bem ah, dolorido Então chega situações que a gente fica com, ah, ah, com o nervo flor da pele fica sensível. Ah, além do, do período de quarentena que a gente está vivenciando, né, as histórias reais e bem dolorosas então, já chega para nós. Então nesse contexto que nós estamos vivendo. Se você tivesse certo, ou se você está certo disso, de que Deus está usando essas coisas difíceis para o seu bem, como isso mudaria a tua perspectiva? Bom, então, é... para quem tem uma cosmovisão bíblica, né? Esse... Para quem enxerga todas as coisas é, com a lente da palavra. É, a perspectiva ela tem que ser diferente, né? E aí tem algumas coisas que na verdade são mito, né? Tem Sim. pessoas que, que mesmo crendo em Deus criaram um mito acerca das coisas, né? É, do tipo assim, ah, assim, por exemplo, se é, se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem comigo? Uhum. Então, verdade. então esse é, é um, um mito muito a falácia, na verdade, né? É uma, uma mentira muito bonitinha, mas que uhum. não é bíblica, né? A verdade é que, eu é, acho que foi Israel, né? Que compartilhou por último. Isso, Israel. E aí ele falou assim, e outra coisa, assim, né? E aí é uma questão de perspectiva. Ele falou assim, a questão do sofrimento, né? Da, da medida que nós aguentamos e tal. E aí, essa semana, eu tava lendo um pouco os escritos de Paulo, né? Ali em Atos, nas, nas suas viagens missionárias. E aí, cara, na última, na, na última viagem missionária de Paulo, ele, ele sofreu além daquilo que ele poderia suportar. Uhum. E aí, alguém poderia falar assim, cara, Paulo estava indo pregar o evangelho e estava sendo açoitado e sofrendo demais, né? Então, assim, a verdade é que o contexto bíblico, a, a visão bíblica, é, é que a, o sofrimento ele faz parte da vida e o sofrimento uhum. está ele, ele aí para todo mundo. Você sendo cristão, você não sendo cristão, independente da sua crença, o sofrimento ele é, ele é inerente, ele está ligado à, à nossa condição humana. Agora, a pergunta que você me fez, é, qual é a perspectiva que eu tenho? Né? A perspectiva que eu tenho de quando uma coisa ruim acontece, né? de quando ah, algo negativo, uma situação de sofrimento, recai sobre mim, aí eu tento responder... A primeira, pergunta, a primeira pergunta que eu tento responder para mim mesmo é eu busquei esse sofrimento? Uhum. Porque é, a gente não pode querer se eximir da própria responsabilidade. Né? Então, às vezes, como o Paulo fala, né? cara, não vai sofrer como um ladrão. Se você roubou, se você furtou, se você cometeu algum crime, você vai sofrer. vai Inevitável São momento. consequências, né? São consequências. Então, a primeira pergunta que eu tento responder é se eu busquei esse sofrimento de alguma maneira, né? E não estou apenas eu... recebendo a consequência daquilo. E aí a segunda, se eu, vencendo essa etapa, né, se eu não... Não fui eu que busquei esse sofrimento. Ele é um sofrimento aleatório, é, né? A vida aconteceu. Então, e aí eu entendo que, na verdade, eu parto do princípio, né, bíblico também, que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E imagina você que nem um fio de cabelo aí da sua cabeça cai sem que ele saiba, sem que ele autorize. Uhum. E Paulo também fala para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, a minha visão bíblica é, em relação a isso... Esse é um dos versículos que me guia me... quando de... eu estou no escuro. Repete, que eu não ouvi. Esse é um dos versículos que me guia quando eu estou no escuro e não consigo ver muito além. Exato. E, e então eu vejo assim então então o Senhor Ele está por trás disso Ele está por trás disso e eu não vejo Ele como um mesmo numa situação difícil como um Deus carrasco na verdade uhum. eu vejo como como um Deus amoroso né um Deus amoroso uhum. então é, como é que eu me sinto eu me sinto muito seguro porque eu olho para a situação e penso assim é, a minha, eu pertenço a Ele, Ele é meu Deus. Amém. E mesmo em Amém. sofrimento, eu sei que Ele está aqui, Ele está ele tá cuidando, Ele está esperando, Ele está é, cuidando de todas as coisas, ainda que o sofrimento seja demasiado né? seja ah. muito grande. Fantástico! Muito bom! Muito lindo isso. Ah, você tem alguma perspectiva sobre Deus que são incompatíveis com a Bíblia? Repete, vai. Ah, é difícil essa. Você tem alguma perspectiva sobre Deus que são incompatíveis com a Bíblia, que vai de encontro, vai ao, é ao contrário, vai no caminho contrário da Bíblia? Então, não. A resposta é não. E aí eu, eu vou okay. dar a justificativa. Tem algum uhum. tipo que eu eu, inver, eu eu tento, eu luto para inverter a minha perspectiva. É, perspectiva é a maneira como nós olhamos as coisas, né? Então, Sim. eu luto para poder é, olhar as, as coisas de maneira correta. Então, eu não olho as coisas a partir dos meus olhos. Entende? Eu não olho, eu não vejo as coisas a partir dos meus olhos propriamente, dos meus sentimentos, das minhas próprias Sim. percepções, das minhas próprias opiniões. Eu tento colocar ela em stand-by e olhar para a palavra e, cara, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Entende? É? E aí e é legal porque quando você é, é, adota essa, essa postura de, de não partir de você, mas primeiro partir da própria palavra, e aí você começa a descobrir essas esses essa, esses mitos né que que, que seria mais ou nós. menos o aquilo que foi colocado no começo dessa live assim que é, interpreto Deus eu não interpreto eu não interpreto Deus a partir da situação eu Exato. interpreto a situação a partir de Deus ou seja você procura não interpretar as coisas a partir do que você pensa interpretar a Bíblia a partir do que você pensa mas, ter, mas a, a Bíblia interpreta o que você pensa A partir da Bíblia, né? faz o inverso Exatamente o, E aí o, a, a grande problemática ela, ela começa, os problemas Começam, as confusões começam Quando a gente acha que nós somos o centro E que as coisas são devem ser Lidas e interpretadas a partir De nós mesmos uhum. Sendo que nós temos uma referência Clara, né Uma referência limpa Que é a própria palavra de Deus, né e aí, é, é, assim, a segurança é, realmente é muito grande. Quando você... Entendi. E é libertador, assim, você, assim, cara, eu, eu não sou o dono da verdade. E você, eu acho que, assim, pelo menos o que experimento, eu acredito que a gente compartilha também disso aí, que, assim, quando você fala libertador, ou seja, a gente consegue ver além. Márcio, anterior, um que participou da live, ele falou assim também sobre o jogo de xadrez, né? Que quando você, às vezes... A por exemplo, iniciante de jogo, eu sou um deles, iniciante de jogo de xadrez, eu só consigo ver o primeiro e o segundo passo, a jogada para querer pegar no próximo passo. Mas o profissional ele começa, consegue ver várias jogadas, à ele, ele, ele dá uma peça aqui porque ele está visualizando as tantas outras peças que ele vai adquirir no futuro por conta dessa jogada, ou seja, ele consegue ver um propósito maior, ele consegue ter uma visão maior. Quando muito essa perspectiva de acordo com Deus, a gente é liberto, é liberto do, de olhar apenas o visível para ver o invisível, nossos olhos, nossa, nossos horizontes se ampliam isso dá, traz para nós uma confiança e uma sensação de liberdade muito superior, muito grande. Exato. Que, que talvez que aí, o que Paulo fala assim, aí a paz de Deus que ultrapassa Essa... o Pede. entendimento humano. Diego, muito obrigado. Quero agradecer também a todos que ficaram conosco nessa live. Mas não, você não vai sair, como você é o último de hoje. Lembrando que está conosco no próximo sábado, no mesmo horário, às 16 horas, a gente continua nessa série, que é quando Deus parece desatento, falando quando Deus parece em silêncio. Vamos falar sobre isso. E vamos usar histórias da Bíblia para a, a, usar a base do nossa, nossa, nosso papel da live. E todos vocês estão convidados a participar. E nós ter vários convidados da nossa live. E aí, Diego, eu gostaria que você orasse, porque no nosso Roteiro legal a gente tem os vários momentos aqui do roteiro. Okay. E a gente tem um momento de oração. Tem um momento da leitura da Bíblia, a gente não vai fazer aqui porque a gente está tempo. Mas a oração é possível fazer. E desafio, que depois da oração de Diego, eu vou dizer qual é o desafio da semana baseado nessa temática. Muito bem. Como você orando agora? Pode orar. Pode sim. Tudo bem. Senhor, muito obrigado por esse tempo de comunhão que nós tivemos Amém. aqui com Amém. todas essas pessoas. Obrigado pela oportunidade de falar Amém. acerca da tua palavra, Senhor. Amém. Ah, nós queremos declarar que o Senhor é soberano em nossas vidas. Ah, e tudo que nós fazemos é para dar glórias a Ti, Senhor. Seja na bonança, Amém. seja em sofrimento, Senhor, que nossa Amém. vida seja inteiramente para poder glorificar a Tua a Tua pessoa maravilhosa. Amém. E que em mesmo momentos de sofrimento nós possamos confiar em Ti, ter Amém. a segurança que o Senhor é soberano e o Senhor muito muito melhor do que o meu Pai e Nico. É, o Senhor sabe dar bons presentes e o Senhor sabe cuidar de cada um dos seus filhos, Senhor. Obrigado por Amém. todo o cuidado. E que o Senhor possa abençoar cada um uh, desses participantes aqui, dessa live. Amém. É o que nós te pedimos no teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Amém. E o desafio para você que está conosco é o seguinte. É um desafio de você, nessa semana, uh, mesmo uh, diante das situações que vão vir, né, já que a gente sabe que está passando um período muito delicado, todos nós louvar a Deus. E agradecer a Deus, mesmo que você não compreenda. E no seu louvor a Deus, é um louvor de você declarar quem Deus é. Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz. Então esse é o seu desafio. Ah, é você, diante das situações que vão chegar a você. Inclusive, para mim também, a gente não sabe o, o, a dimensão mas em todas elas. Glorificar a Deus. E aí eu quero saber quem vai aceitar esse desafio aí. Coloca aí um like. Digita um likezinho aí ou bota um dedinho assim. Quem vai participar desse desafio durante a semana. Vamos ver quem vai participar desse desafio. Ou seja, glorificar a Deus. Israel já colocou aí